Eu sou a Isa, e hoje a gente vai descobrir se a nossa família vai aumentar ou não. Agora que as nossas Sims cresceram, elas podem ajudar muito mais com os bebês da casa, né? No caso, a gatinha e a Coraline. E se tiver um próximo integrante, elas também vão poder ajudar. Vamos logo agora descobrir a verdade. Ai, ai, ai, vocês estão nervosos. <risos> ai! E veio, e veio, a gente vai ter mais filhos. Que? Zebedeu? Não! Zebedeu eu sou casada e eu inclusive vou ter mais uhum. um filho. Cara, então assim, a gente já vai arrumar aqui os quartos pras duas dormirem no mesmo quarto mesmo. E aquele vai ser o quarto do próximo nenê que tiver, né? No caso a gente já pode montar o quarto da Coraline pra quando a Coraline crescer. Esse aqui vai ser o quarto dela e aqui ele segue o quarto de nenês, né? Todo mundo tem a mesma cama de pobre, né? Incrível. Vamos fazer esse neném nascer nesse episódio? Será que a gente consegue? Vou ter que jogar assim aceleradíssimos. O que, que é isso? Ui, credo, De detesto esses bichos. Tirei ah, uma grana boa com eles, né? Nossa. E ainda na crise da meia-idade, gente. Nossa senhora. Quatro dias mais. Ai, que preguiça. Olá, ela já tá nauseada. Outro dia do amor. Ai, ah, deixa eu trocar esse brinquedinho, né? Porque não adianta nada. Bom, deixa aí agora que vai vir outra, outra pessoa. tomar. que seja um menino, né? só tem mulher nessa casa. E vamos colocar outra coisa aqui. Tem um ursinho alien? Nossa, não acredito. Não tem um urso alien. Olha lá, ela foi lá vomitar. Agora a gente tem que acelerar os dias pra fazer com que nasça logo essa criança. Nossa, olha essa pintura. Gente, eu nunca tinha visto essa pintura. Seja uma expansão que eu não tinha. Que linda. Olha, o ZB deu. Olha, o nosso jardim já está crescendo. Vamos cuidar do jardimzinho. Fritarinho dele, louca. Que desgraçada essa criança, sai! Fui vivendo aqui a vida, ganhando dinheiro. Ganhamos bastante dinheiro, inclusive, porque o Marcos terminou a obra dele. Até chegar nesse momento. Em que ela percebe que ela ficou gravidinha, olha só. Ai, ai, ai, fiquei grávida. O <risos> que, que você quer agora? Ter uma menina. Sério que você quer ter uma menina, desgraçada? A gente já não tem quatro meninos, três meninos, tá bom pra você, não? Sinceramente, ela ia dormir, daí ela ficou gravidinha. Agora a gente vai seguindo essa vida aqui. Como eu estava fazendo, a gente está ganhando bastante dinheiro já. Gente, olha quem está correndo aqui. Ela vem nos visitar? Gente, olha a Marcela. Marcela crescida. Ai, que dó da roupa dela. Bom, ela está fazendo exercício aqui, bem plena. E olha só, a gente já tem maçãs para colher. Estou muito feliz que a gente já consegue cuidar desse jardim. Nossa, a gente está muito rico. É. Oh, ela conseguiu colher mesmo. Tô muito feliz. Três maçãzinhas. Vamos colocar aqui na geladeira, né? Ó, oh, a galera interagindo. Nossa, que manhã esquisita. Nossa, eu acho que a gente não vai conseguir fazer ela ter o filho agora. Porque tá demorando muito para passar os dias. Deixa eu ver a barriguinha dela. Vamos, vamos dar uma olhada. Ah, eu tô Tá bem pequena ainda, gente. Tá uma mini barriga. Nem dá pra ver. Nossa, ela tá demorando muito pra aprender a andar. Eu achei que a Aline aprendia mais rápido, sei lá. Ah, eu vou vender isso aqui, gente. Ninguém usou. Tchau, tchau. Ele quer ganhar 20 mil esculpindo. Tá chegando lá. Tá chegando lá. O que vai acontecer com elas crescendo e não terem ido à escola? Que isso? Tá lotado isso aqui. Ah! Lindsay, Ricardo, bombeiros. Um mágico, que doideira. Por que, que ninguém vem aqui, né? Falar pra ela vir aqui falar com a Lindsay. Falar: Oi, Lindsay, tudo bem? Tô grávida de novo. <risos> parque na frente de casa a gente nunca vem, né? Olha, ela veio com a irmã, que fofo. Acho muito engraçado aqui, tipo, o parque enche de NPC, sabe? NPC mesmo, tá Mágico, tipo, coisas super aleatórias. Vai, dia de ficar no parque, todo mundo vem pra cá. Vamos levar. Que isso? Quem é você? A gravidinha vai voltar pra casa. Já sabe, né? Do lado do geral, tá tô assistindo o show de um mágico ali. Tipo, coisas do The Sims, né? Nossa, ela já tem muitas coisas... Ah, tem bagulho de fertilidade. Por isso que nasceu. Nossa, eu nem tinha visto que ela tá cheia de coiseiras aqui. Sabe o que eu queria? Que alguém começasse a escrever livros. Eu adoro escrever livros. Ai, olha só. de, cultu... de escultura. Vamos ver se o Marco já pode... Nossa, o está tá arrasando aqui, gente. Socorro, não tinha visto. Artesão. Cria umas invenções e esculturas de maior qualidade que rendem mais quando vendidas. Comprando, né? Óbvio. Vamos deixar comprado ali, porque, pô, pô, né? Um cara só trabalha disso. Ai, vamos ver a barriguinha dela agora. Hum. Hum. Ah! Ou oh, eu acho que vai crescer daqui a pouco, hein? Ela já tá com aquele barrigão. Será que é hoje? Será-se? Dor nas costas de três horas. Ainda né? sem três horas, será? Ai, ai, ai. Tô nervosa. Olha o jardim como é que tá. Que coisa linda. Minha, nossa. Joyce tá daquele jeito de, de novo. Ela pode estar mais rebelde que o normal. Ela nunca tinha ficado assim aniversário de coloraria daqui a uns dias. Ai, aniversário. O que mais tem? jogo joga aniversário. Nossa, semente de... Ah, tá. Entendi. É que ela subiu de nível aqui, né, como jardineira. Daí ela conseguiu mais algumas sementes. No caso, a gente vai plantar, porque também pode servir como fonte de renda pra gente daqui a um tempo, né? E também porque a gente não tem nenhuma fruta, porque não tem mercado, então a gente não consegue comprar nenhuma fruta. Vou fazer uma cerquinha agora que a gente tem dinheiro. Deixa eu até eu sei que ela tinha dono de jardinagem. Vou dar uma arrumada aqui. Agora que saiu, eu vou colocar isso aqui pra cá. E vou fechar com uma cerca pros zumbis não virem comer, né? Vocês sabem como é. Nossa, horrível. <risos> Ficou muito feio. Nossa, agora é que a gente não vai conseguir se mudar mesmo, né? Só quando for pra uma casona, assim, bem massa. Porque agora a gente fez essa, essa cerquinha toda aí, né? E ela parou de ter dor nas costas. Será que... Será que nasce agora? Ai, tô ansiosa. Eu quero que nasça de uma vez. Eu adoro ser grávida. Tá grande, barrigão. No aguardo, no aguardo estamos. Acho que bora fazer a festa de aniversário. Mas eu não quero fazer festa, eu tô com preguiça. Vou só comprar um bolinho e chamar a mãe dela, eu acho. Só por chamar mesmo. Pra gente poder fazer com que ela cresça e coloque ela naquele quarto ali. Senão não vai ter lugar pro nosso bebê. Ah! Você não quer vir aqui agora? Beleza, então conta pra sua filha que você não quis vir no aniversário dela. É gente, não quis fazer festa agora que eu cansei já. Makeover na ardenzinha. <risos> que amor! Ela tá botando palminha. Por causa do desenvolvimento modesto que Coraline teve na infância, você não poderá escolher um traço para ela. Coraline desenvolveu o traço, ama o frio. Sabe por que ela desenvolveu os traços? Porque aquele dia largaram ela. Bebezinha no meio da nevasca. Bom, agora a gente tem que fazer o nosso makeover na mulher verde aqui, né? Nossa, mas ela é esquisita, né? Também a mãe dela não quis nem vir. O aniversário dela, gente. Coraline first. Ela não tem cabelo, né? Mas o que acontece se a gente botar um cabelo... Ai, como ela é verde! Ai, gente, desculpa, tipo, eu sei que ela não tem cabelo, mas cabelo a gente pode modificar, a gente não tinha falado que não podia. Ela tem quais traços mesmo? Amo frio, <risos> brávia e desajeitada. uma mistura muito esquisita, né? Então eu vou colocar ela, tipo, esquisita, né? Porque ela é esquisita mesmo. Ai, ai. Bom, acho que ia ser é o cabelo mais estranho que tem, né? Mas ela ficou muito medonha, assim. Chinapa! A voz dela é muito esquisita, ficou um eco Tipo, não tinha uma voz melhor de alien Pra fazer? Eu acho que tá misturado no roupa de menino e menina Aqui, porque ela é um alien Isso é muito legal Ai, que susto, me assusta da vez com isso Tá, perfeito, foi Vamos fazer nascer nosso bebê agora, né A gente fez o A, B, e C, D. O próximo é letra D, então Não importa que nascer, vai se chamar alguma coisa B Vamos ver quais são os traços, né Que ela tem não tem nada. Poxa, achei que tinha. Você tá muito encrencada. O que que ela fez? Eu não sei o que ela fez. Ah, fez uma bombinha. Ué, ela ia fazer e já levou uma... Já tomou uma bronca, gente. Que, que rapidez, né? Quando vai nascer essa criança? <risos> do louco. do ah, louco ah, ah, mocinha, você também vai aprender a pintar. Não quero nem saber. Será que ela aprende mais rápido? Ou não tem nada diferente porque ela é mestiça? Nossa, elas estão pintando uns quadros que eu nunca vi. Tipo, esse aqui eu nunca tinha visto. Olha, galera, eu chuto que hoje a amanhã ou amanhã eu nasce. Não mais que isso. Talvez até hoje, de madrugada, assim. embora fazer essas coisas. Aí, ó. Meu pai amado, falei que ia nascer agora. Sabe que ela se agachou pra falar com o gato? Adoro todo mundo começa a surtar. E não tem o que fazer que a gente não tem hospital. Ai, agora eu não as crianças que todo. É ah! corre pra dentro. Corre pra cá. Corre, corre, corre. Tem o um bebê ali dentro. Uh! Nasceu Meninho. O bebê nasceu com os traços brávio e artístico. Que nome eu esquerda era ele? O nome dele vai ser com B. Daniel Dan Donovan, Donovan. Que eu, que eu assistia faz pouco tempo com a temporada de Micro Horror Stories. Com dois N's, porque eu gosto de dar um nome bem nada a ver pros vocês. Ai, Donovan! Deus. Quantos filhos você tem? Oh, wow. Ai, meu Deus, vai faltar um oh. filho mesmo. Ai, o Donovan! Gente. <risos> Donovan nasceu. Ó, oh, a barriga dela <risos> Do nada diminuiu, né? Donovan. Oi, Donovan. Donovan. Ai, que coisa mais linda. Ele tem um olho claro, eu acho. Ah, ele é muito lindinho, meu Deus. Eu tô apaixonada com ele. Ele vai ser namorado da Marcela. Nossa, Marcela lá, vai demorar muito. a gente tem um menino, já é alguma coisa, né? Demorou, mas veio. Demorou, mas veio. Bom, gente, nós encerramos por aqui com o nosso novo integrante da família. Faltam 10 dias até elas envelhecerem. Provavelmente vai jogar um pouquinho pra gente conseguir mais dinheiro pra quando elas crescerem a gente conseguir mudar elas de lugar, enfim. Porque a gente não vai conseguir fazer com que elas casem com alguém. E aqui eu acho que tem, já tem seis pessoas. Ah, não! A gente consegue sim, mas aí vai ser, vai ser complicadinho, né? A gente vai tentar, vai achar precedentes, próximo vídeo vai ser focado em achar precedentes, pretendentes para as nossas meninas, para quando elas crescerem, elas já casarem, já namorarem, já se mudarem de casa, e a gente continua ali, a gente pode até dar uma remodelada na casa, porque a gente vai guardar dinheiro para comprar uma dessas casonas aqui, ó, ó, ó, ó, ó, Quanto custa 250 mil? Bem fácil, né? A gente tá quase lá. Bom, Dona Dona nasceu. Estou muito feliz que a gente conseguiu chegar até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like não esquece de se inscrever no canal e de comentar aqui quem é o seu integrante favorito dessa família maravilhosa. Tchau!